Palavra não foi feita para dividir ninguém Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem, vai e vem Onde o amor vai e vem Palavra não foi feita para dominar Destino da palavra é dialogar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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não, há, e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, Por que me tentais? Trazei-me a moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Podem sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, dois pensamentos para esta noite. Primeiro, mais uma olhada na vida de São Justino, para conhecer bem aquele a qual nós estamos celebrando. Depois, uma rápida palavra a respeito desta passagem do Evangelho que nós acabamos de escutar. São Justino nasceu na Palestina, na cidade de Siquem, e uma família que não conheceu Jesus, Justino buscou a verdade com aquilo que tinha, cursou as escolas filosóficas de sua terra e dedicou-se ao estudo do pensamento de Platão, para aprofundar-se cada vez mais no sistema do grande sábio grego, retirou-se para um ermo. Providencialmente, essa sede pela verdade pôs em sua vida um ancião, que se aproximou dele para falar sobre filosofia, apresentando-lhe o algo mais que faltava. Falou dos profetas, da fé, da verdade, do mistério de Deus e apresentou Jesus Cristo para Justino. No ano de 130, foi batizado na cidade de Éfeso, substituindo a filosofia de Platão pela verdade de Cristo, tornando-se historicamente o primeiro dos padres da igreja que sucederam os padres apostólicos dos primeiros tempos. Justino se tornou um grande filósofo cristão, sacerdote, um homem que buscou corresponder diariamente à sua fé, Estava em Roma, quando passou a travar discussões filosóficas, encaminhando-as para a visão do Evangelho. Evangelizava entre os letrados de maneira muito culta. Era um missionário filósofo, que além de falar, escrevia. A Sagrada Tradição foi muito testemunhada nos escritos deste santo. Por inveja e por não aceitar a verdade... Um filósofo denunciou São Justino, que foi julgado injustamente, flagelado e por não renunciar a Jesus Cristo, foi decapitado no ano de 167 pelo Império de Marco Aurélio. Com fé e razão, nós mergulhamos nosso ser no coração de Jesus modelo e fonte de toda graça, bênção e santidade. Assim como São Justino assim o fez. Então o que que nós aprendemos dessa vida, dessa história da vida de São Justino? Você pode buscar o que você quiser, o quanto você aguentar para poder ser feliz. Mas se não são as coisas em Deus, Sempre vai ter um vazio. São Justino buscava a verdade, buscava algo que o pudesse preencher, que o pudesse completar, que o pudesse sentir-se uma pessoa realmente realizada, feliz. E não encontrou. Quanto mais ele procurava, mais vazio se sentia. Ele só foi ter um sentido para a vida... No dia que falaram de Jesus Cristo para ele Aí ele encontrou o verdadeiro sentido da vida Então a história de São Justino serve para cada um de nós Serve para as pessoas que muitas vezes nós estamos em contato E que às vezes estão aí, ó, buscando dar um sentido para a vida De uma maneira assim tão errada então, o nosso papel de missionário, de cristão, nós que temos aí um, uma intimidade com Jesus, de apresentar Jesus para essas pessoas. Bendito foi o dia que diante de Justino apareceu aquele homem, para falar de Deus e para falar de Jesus Cristo. Bendito seja esse dia. Bendito seja o dia que a gente também tiver essa mesma iniciativa, Diante de tantos irmãos e irmãs que estão precisando conhecer Jesus. E vai ser pelo nosso testemunho de vida e vai ser pela nossa iniciativa. Então guardar bem esta lição que São Justino nos apresenta no dia de hoje. Em relação ao Evangelho, aqui nós vimos Jesus num diálogo com um grupo partidário de Herodes. E a discussão era, deve-se pagar o imposto a César ou não? E aqui a gente muito bem sabe que é uma armadilha, porque dependendo da resposta que Jesus desse, se ele afirmasse um e negasse o outro, ele seria acusado, incriminado, levado a julgamento. E aí o negócio ia complicar para Jesus. Então, se Jesus falasse, não, vocês não podem cumprir com essa, essa ordem de ficar pagando para o império, porque o império está roubando, está massacrando, está matando o povo de fome. Não, vocês têm que pagar para o templo, as coisas de Deus. Então, ele seria acusado pelo império de ser um revolucionário. Agora, se ele falasse, não, vocês têm que cumprir, com a obrigação do império, com os impostos, e não tem obrigação nenhuma de pagar o templo, o dízimo, porque vocês já estão dando um dinheiro altíssimo. Vai sobrar o quê? Então vocês estão dispensados justamente do dízimo de vocês. Ele seria acusado pelos sacerdotes do templo por estar profanando a lei de Moisés. Então vejam como eles foram bem sábios, né? Para articular uma armadilha para aprender Jesus. Mas Jesus é Deus, né? Ele é a sabedoria encarnada e deu uma resposta sábia. O que é de César, vai lá e cumpra com a tua obrigação. Aquilo que é de Deus, vai lá que cumpra com a sua obrigação. Sem faltar com uma das partes. Queridos irmãos e irmãs, o que, que nós aprendemos esta passagem do Evangelho de hoje. Veja bem, a nossa vida, a duração dela é rápida, é curta, rapidinha. Olha, ontem éramos pequenos, criancinhas. Hoje já estamos no meio da idade. Até quando nascemos, até agora ao meio da idade, com a beleza... Vivemos bastante. Agora, de hoje para frente, não vamos viver tanto quanto já vivemos. Alguns já viveram 50 anos, outros já viveram 60, outros já viveram 70. Você acha que você vai viver mais 70 anos? Não vai. Daqui para frente é contagem regressiva. Já pensaram nisso? É contagem regressiva. Não é mais 70. Pode ser 30, pode ser 20, pode ser 10 Pode ser uma semana, pode ser uma hora Daqui para frente é contagem regressiva Entramos na fase da nossa vida Chamada contagem regressiva Um dia a menos Então a duração da nossa vida Ela é curta e ela é rápida Por isso precisamos estar atentos Nesse pouco tempo que nos resta de vida, não perder tempo com coisas fúteis ou escolhas erradas. Algo importante para a nossa caminhada de cada dia, que a gente precisa realmente intensificar nesse pouco tempo que a gente tem de vida. Enquanto estivermos aqui, teremos que cumprir com as nossas obrigações. E bem feitas. A gente não pode dever nada nesta vida. E não estamos nesse meio de obrigações, isento dos tributos do mundo, como nos falava Jesus no evangelho de hoje, dai a César, pois o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, a gente precisa ser justo Viver esse pouco tempo que ainda nos resta, implica da nossa parte ser pessoas justas. É isso que Jesus está ensinando nesse evangelho. Foi aquilo que nós escutamos na primeira leitura. Viram lá aquele homem que ficou enfermo, que dependia, que dependia de todo mundo para cuidar dele, da parte financeira da casa, a mulher foi trabalhar, ganhou o um cabrito, ele sentiu-se incomodado com aquilo por ser tão justo, honesto, ele não aceitou, pediu para devolver, porque ele achava que alguma coisa não estava certa no meio de tudo aquilo ali. Então, é isso que Jesus pede, que a gente seja justo, que a gente seja correto, que a gente seja honesto, honesto. E para sermos justos, precisamos estar quites com os encargos, que o mundo nos cobra Confiantes, porém de que Deus Que não olha as aparências Mas vê o nosso coração Sabe dos nossos propósitos Ser justamente pessoas responsáveis Diante da lei civil Comprou, pagou Fez um, uma dívida, vai acertando tem imposto para pagar? Vai pagar imposto. O valor daquele produto é X? É aquele X que você vai ter que pagar. Não adianta você ir no mercado e trocar o, o papelzinho pelo mais barato. Porque tem gente que faz isso, né? Tem gente que faz isso, essa desonestidade. Pega um produto, pega um outro, moça do caixa, não vai ficar ali. Né? E assim por demais. Então, a gente precisa ser... Honesto, cumprir com as nossas responsabilidades Meus irmãos e minhas irmãs Seremos cobrados por Deus No dia do nosso julgamento final Por aquilo que ficarmos devendo neste mundo Se pensa que você morreu com dívida E acabou Pode acabar, não sei como é que está a lei hoje Não sei como é que funciona a lei hoje Antigamente caducava, né? Hoje eu não sei se caduca uma dívida Se a Marilena morre Ninguém assume Não sei como é que está Leélio Não sabe também não sei, Parece que eu ouvi um comentário que Passa para a família a dívida hoje Né, ô Sônico? Alguma coisa assim? A família que Assume a dívida do da pessoa Agora, nossa dívida Diante de Deus, a família não vai assumir não Viu? O que nós ficamos devendo aqui, esta vida, é a dívida que a gente vai ter que apresentar-se diante de Deus também. Por isso que a gente precisa ser honesto, correto. Dar o passo conforme a gente consegue andar. Nunca dar o passo maior que a perna, como diz o ditado popular. Então, como eu estava dizendo, seremos cobrados por aquilo que ficarmos devendo neste mundo. Pois a gente vive aqui nesta terra, sob o um olhar misericordioso e providente do Senhor. Ele providencia todas as coisas, os meios, para que a gente possa dar conta do recado. E a gente não cumpre com a nossa obrigação. E é isso que Deus vai cobrar de nós. Não é o simples fato de você ter ficado devendo para as lojas 100, quatro meses... E morreu e não pagou. Não, não é isso. Porque Deus não vai é, precisar do dinheiro das lojas sem Não vai pegar o dinheiro e vai lá pagar as lojas sem Mas o que vai entrar em questão do julgamento é o seguinte. Eu proporcionei de tudo para você. Te dei saúde, o trabalho, a capacidade, a inteligência. Tantos recursos que eu coloquei em tuas mãos para você prosperar e você não usou isso para a coisa correta, é isso que vai pesar na hora do nosso julgamento. Meus irmãos e minhas irmãs, cumprindo a nossa obrigação aqui nesta vida, a gente terá na vida eterna a recompensa pela nossa fidelidade. Seja honesto aqui, que a vida eterna você terá a sua a sua recompensa. Faz as coisas certinho aqui, que lá na eternidade você então terá a sua recompensa. Entretanto, uma coisa não nos tira da outra. Da mesma forma que a gente precisa cumprir com os nossos encargos que o mundo hoje nos cobra, também precisamos saudar a nossa dívida com os nossos irmãos e irmãs. Segundo o mandamento do Senhor, amai-vos uns aos outros. A dívida com Deus é a dívida com o irmão. Então a gente tem que cuidar do irmão, tem que respeitar o irmão, tem que ajudar o irmão, tem que cuidar espiritualmente e materialmente do irmão, tem que se preocupar com o outro, tem que viver essa dimensão do amor. Quando a gente falha com o irmão, a gente está devendo. E São Paulo fala isso. Qual é a nossa maior dívida? O amor. O amor. E a gente não pode, embora, morrer com a dívida do amor, não. Então, se tem alguém para a gente perdoar, a gente tem que perdoar. Se tem alguém que a gente precisa se dedicar mais, a gente tem que se dedicar mais. Se tem uma pessoa que ou um fato, uma situação que a gente precisa ser mais compassivo ou mais generoso, a gente tem que procurar ser, porque a gente pode se esconder diante dos olhos dos outros, mas diante dos olhos de Deus, a gente não se esconde. Deus enxerga tudo, Deus vê tudo. Deus está vendo até o que eu sinto e o que você está sentindo nesta hora, no momento que você está colhendo esta palavra. Nada fica escondido de Deus. Pagar imposto, meus irmãos e minhas irmãs, é um dever social, temporal, mas para Deus o nosso dever é amar e este é o nosso compromisso com o reino, amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. Vivendo então esta realidade, seremos filhos e filhas justos, ou seja, seremos filhos ajustados aos planos de Deus E aqui fica a pergunta Você está ajustado Aos planos de Deus Ou está fora dos planos de Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado